Você consegue já validar o criativo no primeiro dia, em menos de 24 horas você consegue validar um, um criativo E se depender você consegue já vender em menos de 24 horas usando essa estratégia, é infalível Todo mundo que utilizou a estratégia receita de bolo... Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês aí mais um vídeo E dessa vez a gente vai subir a nossa primeira campanha de conversão, tá galera? E eu vou utilizar o Receita de Bolo A partir de agora a gente já vai começar a ganhar dinheiro no Facebook, tá galera? Hoje a gente vai começar ali a nossa primeira campanha, a nossa primeira campanha de teste Onde eu vou mostrar pra vocês como que eu subo uma campanha de teste E como que eu valido um criativo Como que eu faço um passo a passo para poder escalar as minhas campanhas, tá galera? E hoje a gente vai subir a nossa primeira campanha de teste isso significa o que olha a gente vai subir vários criativos eu vou subir apenas 10 mas com você aqui eu vou mostrar apenas um criativo como que eu vou fazer duplicar ele fazer o segundo mais ou menos ali e depois fica com vocês aos seus critérios tá galera vocês façam de acordo com o que acharem melhor eu vou subir com um criativo aqui e depois eu vou duplicar ele em 10 vezes e modificar os criativos ali, onde eu tá, vou estar tá testando todos os criativos, como eu já expliquei para vocês. Nesse nicho que eu estou de capilar, os melhores testes que eu consigo fazer é entre sábado e domingo. Então, hoje é sexta-feira, eu vou agendar a minha campanha para o sábado, tá galera? Então, eu vou deixar rodando ali sábado e se depender no domingo, depende muito como que está os criativos ali, tudo bem? se tiver com os métrica boa eu deixo para mais um dia senão eu já pauso ali mesmo no sábado que nem eu expliquei para vocês já que nem eu já expliquei para vocês como que eu faço o teste criativo eu subo 10 criativos ali totalmente diferente um do outro um, uma campanha 10 conjunto de anúncio e 10 anúncios então ele vai ficar um 10 10 ou 1 um, 10 um isso vai depender de cada um ali que tem uma análise diferente sobre esse, essa estrutura de campanha, tá galera? Eu gosto de fazer disso porque eu não coloco a nível CBO, porque no teste criativo eu gosto de deixar o orçamento igual para todos. Assim eu consigo definir qual criativo está melhor ao meu ponto de vista do que deixar o Facebook, tá galera? Então, com essa estratégia você consegue validar um criativo já no primeiro dia. Se você tiver...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 É seu retorno significatório, tá, galera? Porque é uma receita de bolo. Realmente é muito fácil, muito simples. Você sobe 10 criativos e já consegue definir qual que é o criativo campeão ali que você consegue mais ou menos mo é, modificar, não. Consegue melhorar ainda mais usando a estratégia que eu já passei aqui no, no vídeo. Abaixar o custo por clique, abaixar o, o CPM e aumentar o CTR, tá, galera? Então, usando essas estratégias, você consegue ainda baixar ainda mais esses... Esses números que eu passei para vocês Então a gente vai subir aqui a nossa primeira campanha de conversão De teste de criativo, tá galera? Então eu nem vou tirar aqui é minha tela porque é bem simples e bem rápido é um passo a passo muito muito muito simples tá galera como tem uma campanha aqui que vocês já devem ter visto uma campanha ativa eu tô fazendo um, um teste de estratégia que eu vi na internet aqui no YouTube mesmo só que eu dei uma modificada acredito que entre quarta e sexta-feira já sobe essa estratégia que eu tô utilizando tá galera é uma estratégia bacana onde a gente está utilizando a estratégia do Rolex, tá galera? Vamos lá, então vamos aqui para a nossa primeira campanha de conversão. Essa daqui que a gente está aqui, essa campanha já está ativa aqui, esquece ela, depois eu dou uma explicadinha um pouquinho melhor, tá galera? Então vocês vão vir aqui, ó, criar campanha, a gente vai criar uma campanha de conversão, tá galera? Conversão, porque a gente quer pessoas que compram, nada mais, tá? Vamos criar aqui, aqui eu sempre gosto de colocar uma nomenclatura, tá? O nosso público a gente já sabe. Objetivo: compra. Perfeito, galera. Ah, não, a gente tem que colocar aqui, ó, teste, né? Aqui eu já sei, ó, o produto que eu tô vendendo, a persona que eu tô vendendo, né, que é mulher, 20, 25 a 44. Objetivo: compra e teste. Deixa eu só colocar aqui tracinho criativo, que é pra mim saber que é esse criativo aqui, tá? Aqui a gente já vai ir para frente. Aqui já está no meu pixel, tá galera? Caso vocês é, não saibam como ativar o pixel na BM, eu vou deixar aqui no cardzinho passando, tá bom? Como você vai validar o criativo. Porque se você não tiver com o criativo, não validar o domínio. Se você não tiver com o domínio validado, o é, objetivo de conversão não vai dar muito certo para vocês, tá? Aqui tá? o pixel matriz e a gente vai aqui, compra, tá bom? Já deixamos aqui bonitinho. Aqui a gente vai trocar o orçamento. É R$10. Eu já expliquei para vocês porque eu nunca coloco o número redondo. Eu gosto de colocar sempre número número é, quebrado, porque diferencia um pouquinho do leilão ali, né? É, eu vou subir sempre próximo dia, à meia-noite. Tá, galera? Meia-noite eu subo aqui. A gente já sabe que é mulher: R$44. 25 a 44. Galera, eu não vou mostrar o criativo, porque depois que eu validar os criativos, é, eu passo para alguns afiliados tá subindo campanha com esses criativos. Então, eu não vou mostrar aqui no, no, no YouTube, tá bom? Aqui, é, posicionamento, eu só deixo feed e stories. Eu só deixo é, a campanha nesses dois aqui. Para teste criativo, eu só valido nesses dois. Nessas duas posições, tá? Eu não gosto de testar em outras posições. Somente feed e Instagram. é Feed e stories, tanto do Facebook quanto do Instagram, tá, galera? No teste de criativo eu só deixo essas duas posições. Eu não gosto de deixar nas demais. Aqui a gente não mexe. Aqui eu vou tampar. Eu não vou mostrar a página que eu tô ou vou promover, tá, galera? Porque senão vocês conseguem ver qual que é o criativo que eu tô subindo então não vou mostrar aqui tá perfeito aqui criar uma campanha adicionar uma mídia eu vou colocar um vídeo aqui aqui galera ó, vocês podem ver tem 3 6 9 12 15 18 21 24 27 29 criativos. como vocês podem ver aqui tá tampado aqui mas tem 29 criativos onde eu vou fazer esse teste desses criativos aqui para o meu para o meu produto tá galera como vocês podem ver eu não testo um dois três quatro cinco seis criativos ali já desisto eu testo bastante então eu vou subir com 10 criativos agora vou fazer o teste desses criativos validar tudo bonitinho deixar tudo redondo depois que eu subir os 10 criativos eu vou analisar as métricas eu vou trazer também aqui para vocês como que eu tô analisando as métricas tudo direitinho passo a passo de como analisar a métrica como subir campanha na verdade, assim, já tá, a gente já tá subindo campanha, né? Como analisar métrica, como, como pausar os conjuntos de anúncios que estão muito ruins ou duplicar aqueles que estão bons, tá, galera? Então, eu vou escolher um aqui é, e vou subir ele já, tá? Aqui embaixo o site, eu vou colocar o site, HTTPS barra, barra". Aqui, ele vai dar um erro, porque esse criativo aqui, ele tá somente stories, tá, galera? É somente por stories. Eu tô fazendo criativos desse jeito. Perfeito, galera. Como vocês podem ver aqui, já tá programado aqui, ó. É, de, de sábado, de sexta para sábado, já vai subir essa campanha bonitinha. O que que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, duplicar, ó, tá vendo? Ó, duplicar. Eu vou duplicar essa campanha. Dupliquei, certo? Só que o objetivo aqui não é duplicar o criativo também. O que, que a gente vai fazer? A gente vai modificar. Só modificar o criativo. Vai modificar a cópia, a headline e o criativo em si. A gente vai estar tá fazendo o teste de criativo. A gente vai estar tá utilizando receita de bolo, tá, galera? Ó, apagou o criativo, galera. Apagou o criativo, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... E subir um novo criativo, você vai pegar outro criativo aqui, tá galera? Não vai utilizar o mesmo, vocês irão subir outro criativo então a gente vai ter uma campanha dois conjuntos de anúncio e dois criativos um diferente do outro, tá galera? eu vou subir só mais um aqui e a gente já vai lá pra tela final perfeito galera, como vocês podem ver aqui a gente já tá com duas campanhas ativas. ativa não, tá programada pra subir às 8 horas o que que eu fiz aqui? Eu fiz um criativo junto com vocês, dupliquei e subir outro criativo ali. Eu só não vou mo mostrar os criativos em si. Porque outras pessoas também utilizarão esse criativo. Caso dê muito boa, tá galera? Então assim. Eu só não vou mostrar o criativo em si. Mas o processo de criar as campanhas aqui, o processo de criar campanha de conversão, vocês já sabem. Então é muito simples e muito fácil, foi lá, colocou conversão, duplicou, que nem o teste de o, o receita de bolo, eu subo com 10 criativos, aí amanhã eu vou analisar esses 10 criativos, verificar qual que vai dar boa, qual que vai dar ruim, pausar os criativos já em si. E verificar se realmente a gente tem algum um criativo que possa vender, que possa dar boa ou não. Se não tiver, eu vou fazer esse procedimento novamente. Eu vou subir mais 10 criativos, que nem eu expliquei para vocês. Já tem, acho que, 29 criativos prontos. Eu nunca... Eu faço menos que 5 criativos, é tudo acima de 5 criativos, porque eu tenho, com esse método receita de bolo, com pouco orçamento, eu consigo já validar um criativo e consigo até vender, tá galera? Então, eu nunca subo menos que 5 criativos, a não ser que o meu orçamento está muito baixo, muito baixo mesmo, porque com 5 com criativos eu vou gastar mais ou menos ali em torno de 5 a 10 reais para fazer o teste desses 5 criativos. Com 10 criativos eu vou gastar em torno de 10, 15 a 20 reais no máximo para validar esse criativo. Se, se, der, se um desses 10 der boa, eu não gasto mais com teste de criativo, tá galera? Então a gente utilizou receita de bolo aqui para subir a nossa primeira campanha de conversão, onde eu não estou buscando, galera, entende uma coisa, é teste de criativo. Eu não estou buscando compra, conversão, eu não estou esperando vender. Eu tô esperando que o Facebook me mostre aquele criativo que tá mais propício a vender, não que ele vai sair venda, tá galera? Se sair venda é consequência de um bom trabalho. Se não sair venda, que a gente tá na escada ali, onde a gente vai subir degrau por degrau até chegar ao topo. O topo é o quê? Achar um criativo que vende bastante com um orçamento baixo, tá galera? Esse é o objetivo. Teste de criativo não é para sair venda. Teste de criativo o que que é? Testar os criativos. Quando você pede gente de out para o Facebook e esperando venda, é a mesma coisa que você ir para uma sorveteria, pedir um sorvete de morango e esperando que vai receber sorvete de chocolate. Isso não acontece. Há alguns casos que posta vir a acontecer de o sorvete vir errado. Sim, isso acontece. É a mesma coisa no Facebook. Se você pede uma coisa, você vai receber aquela coisa que você pediu. Que nem a estratégia que eu estou fazendo... Que nem eu já expliquei para vocês, eu não gosto de subir estratégia de vídeo view, normalmente eu já subo para compra direto. Caso eu queira algum público semelhante ao um vídeo, que nem normalmente o vídeo view ele serve para você criar um público semelhante, eu subo para conversão e pego o público semelhante daqueles, daquelas pessoas que visualizaram o meu vídeo. É assim que eu faço o teste de vídeo view mais ou menos quando eu quero. Mas, quase 100%, eu subo para conversão. Mas, eu vi uma estratégia muito top no, no, no YouTube aqui mesmo. E eu trouxe ela para minha realidade e dei uma modificada. É uma estratégia bacana, onde tem vídeo view, tráfego e conversão, tá galera? Então, eu vou trazer para minha realidade. Fiz algum, já, já fiz algumas modificações. E, acho que quarta ou quinta-feira, eu falo para vocês como que é a estratégia. Mas, eu não sei se vai dar boa ou vai dar ruim. É teste de estratégia que eu tô fazendo, tá galera? Mas então é isso aí, a gente já subiu a nossa primeira campanha de conversão, amanhã eu vou fazer a análise dela e na segun... no próximo sábado, que todo sábado sai a é aula daqui do Facebook Ads, né? então no próximo sábado eu mostro para vocês qual criativo, qual criativo não, qual campanha dessas daqui deu boa, se deu boa ou se deu ruim. Se deu ruim, no próximo sábado eu subo novamente e falo, ó, oh, deu ruim, a gente vai vai mudar essa estratégia, a gente vai fazer assim ou vai subir mais criativo. Eu não tô subindo muito criativo porque eu já subi esses dias, eu subi com alguns criativos acima de 10 e tomei bloqueio por atividade em comum, porque em 2021 o Facebook, ele tá bloqueando com tudo, tá galera? Então, a gente subiu a nossa primeira campanha de conversão e amanhã eu já sei se algum criativo vai dar bom ou vai dar ruim, porque o meu produto, ele sai muita venda no sábado e no domingo. Alguns produtos saem muito muita venda na segunda, na terça, na quarta, que nem o Lip for Slim, ia muito bem na segunda-feira, que nem o gestor de tráfego falava para gente. O melhor dia para fazer teste de criativo é na segunda-feira, onde sai muita venda. Aí você vai saber se o seu criativo tá vendendo ou não. Como o produto que eu tô trabalhando vende mais no sábado e no domingo, o teste do criativo vai ser no sábado e no domingo, tá bom, galera? Se esse conteúdo fez algum sentido para você, não esqueça daquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein?